Agora estou só. Ah, como eu sou vilão, sal escravo. Não será monstruoso que esse ator há pouco em puro fingimento numa paixão De tal forma em sua alma imprimisse a coisa imaginada que, por causa dela, perdia a cor, seu rosto e tinha lágrimas nos olhos, aspecto desvairado e todos os seus gestos modulados pela forma daquilo que inventava. Que Écoba para ele? Ou oh, ele para Écoba? Para que ele assim deva chorar por ela? Que faria ele, se tivesse uma causa e um motivo de paixão, iguais àqueles que eu tenho? Inundaria com as suas lágrimas o palco, rasgaria todos os ouvidos com terríveis palavras, elouquecendo os culpados, alarmando os que estão livres, confundindo os ignorantes Transtornando as próprias faculdades da vista e do ouvido. Eu, porém, inerte ralé feito de lama, tonto e vago como um João Pateta, esvaziando-me do peso da minha causa, me calo. Não ergo a minha voz nem por esse rei, sobre cujo direito e tão amada vida foi praticada a fraude tão maldita. Serei cobarde? Quem me chama vilão? Quem me parte a cara? Quem me arranca as barbas e me atira a cara? Quem me puxa o meu nariz e me enfia nas goelas a mentir até o fundo dos meus pulmões? Quem? Parece que sou capaz de aceitar isso tudo. Pois é evidente que tenho figa de pomba. Falta-me para amargurar quem me oprime. Senão, já teria engordado todos os abutres desse país com as tripas desse escravo. Vilão sangrante e sem pudor, traiçoeiro e lascivo sem remorso nem alma. Oh, oh, vingança! Ai, como eu sou burro! É realmente muito corajoso que eu, filho de um pai amado e assassinado, instigado à minha vingança pelo céu e pelo inferno, me despeja em palavras como uma prostituta, ou fico a rogar pragas como uma marafona ou um garanhão. Oh, que vergonha! Trabalhei, miolos! Ouvi contar que certos criminosos assistindo a uma peça foram de tal forma e até ao fundo da alma, atingidos pela arte da cena, que logo confessaram seus maus atos. Pois o assassínio, embora não tenha língua, há de falar com boca miraculosa. Vou ordenar aos atores que representem uma cena igual ao assassínio de meu pai em frente do meu tio. Vou sondá-lo ao vivo. Vou espiar o rosto dele. Se ele tremer, eu sei o meu caminho. O fantasma que eu vi pode ser o demónio, pois o demónio tem o poder de tomar um aspecto amável. Talvez ele, por minha fraqueza e melancolia, pois tem grande domínio sobre almas como a minha, me engane para me perder. Preciso de provas mais evidentes. Por isso, Caçarei com o enredo da peça a consciência do rei.